Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios do Trono Reluzente aqui. <risos> Exatamente, rapaz. Vocês vão entender daqui a pouco o porquê do Trono Reluzente. Eu estou de volta aqui com o meu querido Alanios para poder trazer mais um vídeo e mais um compilado de fatalidades lindas e maravilhosas aqui do Mortal Kombat Defenders of the Earth. Que é esse projeto em muje que a galera fez, que, nossa, ficou lindo demais. Vocês viram o primeiro vídeo que a gente trouxe? Temos muitos outros fatales para poder mostrar aqui. Este é apenas mais um vídeo, então se você já tá curioso, tá querendo ver aí, rapaz, deixa o seu likezão aí, meus amigos. Não custa nada um segundinho que vocês apertarem o botão do like, isso ajuda demais. Se inscreve aí no canal para poder acompanhar nossos conteúdos e, principalmente, ativa o sininho. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos quando eles saem e o YouTube tá desse jeitão. Então já ativa esse sininho aí com todas as notificações. Opção aí Pra não perder absolutamente nada Então vamos lá, meu querido Alanius Deixa eu trocar nossa tela aqui Já estamos aqui devidamente preparados E olha lá, agora vocês entendem por que do trono reluzente Olha Alanius lá no fundo, lá, pimpão É bem, bem vestido, elegante Então é isso, meus amigos Vamos lá então, sem mais delongas começar a ver esse negócio aqui Alanius, daquele mesmo jeito A gente vai deixar o som bem mais baixo Por conta de restrições youtubísticas, viu, pessoal? Então não reparem Mas as fatalidades vão rolar aí de buenas Pra vocês verem a gente também Então simbora, Alanius Começando aqui com o Smokão, meu amigo. Olha só que da hora, hein? Smoke robô. É, é, é Ué, essas fatalidades dele tão igual do, do humano no primeiro vídeo, que é, ele eu fez. Eu ia falar isso, falo, mas parece o do, do Hillman lá. É, é a mesma. Não, não, é por, nada, não é por nada, não, mas deu empolgada batendo palma lá atrás que nossa. Não, você ficou alegre demais, meu filho, é... por ver toda essa sanguinolência. Mais um igual, ó, esse aqui. É, tá igual. É, fatality! <risos> ah, é? Tipo assim, amém! Eu falei finish rim, alguém me atendeu, entendeu? Tipo, é, mano, tá igual. É, esse aí não tinha, não tinha? Esse daí? Tinha, tinha. Tinha também? Ah, tá. Ah, então tinha. é porque eles não. devem ter replicado do humano pro, ou pro robô. É porque é um robô, é. não né, Troca só negócio, né? Então tá, tá de boa. Não, agora vamos pro Sector. Esse é tá, clássico agora. pra caramba. Olha que legal a. Os negocinhos de fogo saindo do esqueleto, lá? Sim. Ah, o, a, a chama da, na mão dele ali, eu achei que ficou meio. parecendo mais fumacinha. Mano, olha esse cenário fundo, né? Mano, olha a cara de ah. triste do Liu Kang ali no fundo, daquela estátua, mano. É, Nossa. É. Não. Eu, tô... <risos> <risos> eu tô olhando pra cima, ô oh, meu Deus, o que aconteceu aqui, velho? Não tinha como não reparar essa estátua do Liu Kang ali em cima, mano. Ai, Deus, muito bom, mano. Muito bom. <risos> Mas muito da hora esse cenário, viu, cara? Muito bem feito nesse, nesse projetinho da que eles hora, fizeram. hora, da hora. Ó, Scarletinha de novo. De novo. Eita, o um míssil. Caraca! O louco, mano. Que da hora, hum. mano. É aquela animação da daquele Fatality da bomba do Cyber Smoke, você lembra do Mortal 3? Sim, sim. Aquele é é que lá ele engole, né? Ele joga é. na boca do, do cara. Que o cara abre a boca ah. voluntariamente pra engolir a bomba. Sim. Ó, oh, achei da hora o lance deles fazer as faíscas né? antes de explodir, mano. Sim. Só que ele deveria ter explodido junto, não deveria ter remontado, não. Eita! Ah, que da hora, ah, mano! que da hora! Eles refizeram, porque ele saía voando é. e descia, você lembra? Sim. Da hora, gostei, gostei. Pô, gostei também, cara. Ficou bem feito pra caramba. Olha esse cenário, mano. No Mortal Kombat X, eita. Ah, as bombinhas do Smoke? Ah, ué? é, isso daí é do. Why? Tá. Ah. Caraca, mano, explodiu, beleza, foi só o personagem entendi. mesmo. Beleza, beleza. Ó, oh, interessante, ó, oh, o Cyber Sub Zero. É. Ué? Eita! Suíço. Swiss... Ué? ué? Que explodiu da junto. Hora. Que da hora, eu mano. Eu tinha visto isso daí em algum lugar, mas. Da hora, oh, da hora. O Blaze e o Horn ali no fundo, parece? É. Ó, oh, Sub-Zero de novo. Novamente referência a Kardecão e a Speed. Opa, Spine Hickson. Eita, eita, eita, eita. Oh, ó, os pezinhos do Sub-Zero é, ali, mano. Que pésinho, isso? Mano. Viradinho pra dentro assim, tipo, né? Que da hora, velho. pé ali, mano. Esse cenário é do mitólogo do Sub-Zero, ó, eu acho. Ah, cara. Olha que legal. Que da hora. Referência ao Fatality do Sub-Zero é. humano do MK3, quando ele sopra o cara. Sim. Da hora, Dá uma mano. Uma forada pela barriga ali. Eita. Que isso, mano? Quem que é esse? Esse é o é um hidro, hidro Robô. É. Nossa. Ele tá meio, meio falhando, você viu? Meio. É. Tá uns, tre... uns tremelique no, meio doido ali? Dando pau, assim. Agora eu só não entendi o que aconteceu aí. Ué, ele foi lá pra cima, acho que ele explodiu junto com o com um cara e caiu as ossadas. Ah, Olha ele andando pra cima, tipo, meio Mislar, louco, assim, mano. tipo. Eita. Ué, que isso? Mano, que. que... Ué, ele que caiu lá. Isso, mano. É, porque o robô ele Vê, parece que ele tá, ele tá com defeito, né? Aí ele faz é. as loucuras. Hydro ah, <risos> ah, é bugado, mano. Nossa Adi. senhora! Feita! <risos> tá bom, né? Mano, esse, esse, esse Hydro tá, tá muito bugado, mano. Ele tá meio doido, mano. Ele tá meio. Nossa, né? mano, tá, tá com muito defeito na Acho moral. que a placa <risos> mãe dele ali deu muito problema. É. Olha! Ah, que da hora. Eu achei que ia explodir. É, geralmente explode, né? É. Mas beleza. Passou, foi, foi, foi, foi legal a ideia. Não, mano, <risos> esse cenário é muito legal. Nossa, que da hora. Olha o efeito, velho. Legal, legal. Cara, da aquela hora. água no fundo tá muito boa, né? Tá, tá muito bonito, cara. Nossa, os caras mandaram muito bem. Na moral. Olha o gorão lá, ó, só, só observando. Eita, que é isso? Ué, Uai, que da hora, mano. Hein? Ele legal. se de... tornou puro choque ali e foi pra cima do é. cara, caramba. Você acha que deveria ter ido mais rápido, né? É. Dá uma andadinha um pouco mais rápido, dá uma aceleradinha. Ó, é. oh, oh, Kung Lao. Olha que legal o efeito dele rodando oh. ali, o negócio. O Fatality é igual, né? Mas esses Sim. efeitos em volta assim, são mais legais mesmo. Dá uma, dá uma diferença, né, mano? Dá um, sei lá. Sim. Por mais que seja igual, a gente vê que tem uma pegada muito mais bonita, assim, acontecendo e pá. Eita, nós Crássico. Olha Landes... Carinha do Cougu... é, tipo, <risos> a lá em cima, alegre, meu amigo. Eita! Louco. ok oh, que da hora, voltou o chapéu, mano. Que legal. É. Nossa, muito, muito bem feito, velho. Muito bem da feito. Hora, São fatalis muitos que a gente conhece, mas eles, eles deram uma elevada no nível, mano. Sabe? Ficou da hora. Sim. Caraca! Olha. Ah. Isso aí é do sei, ideia. Shaolin Monks, isso aqui, cara. Esse Fatality aí, ó. Você verdade, lembra? Verdade, verdade, verdade. É do Shaolin Monks. Que da hora, velho. Legal. Eita! Ó, tá vendo? O do Harry devia ter sido assim. Que isso, mano? fizeram uma referência ao Fatality dele quando ele é o Liu Kang zumbi, lembra? É, lá no Deception, não é? É, que aí ele entra dentro do cara, ele tira é. a jaca do cara fora e tá a jaca dele, entendeu? Sim. Olha que não senhora. Hora, mano. Ah, eu Jogou acho o cara que tem que ter terminado de outro jeito, né? É. Ele poderia ter feito alguma coisa e varado o personagem, é, alguma coisa assim, sabe? explodido mesmo, que é o básico. Caramba. Olha o ventinho aqui, que da hora. Hein? Destroçou o, o, o bichinho ali, a frutinha, pô. Da hora, da hora. Da hora. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. Nossa, eu gostei do, do feito do, do ventinho. É, olha. Ah, e você lembra desse da Sindel, hein? Nossa ó, mas não voava o esqueleto <risos> assim, não? Esse ventinho aí é do... O efeito é do Mortal Kombat Metology, tenho quase certeza. É, né? Ah, sim, sim. Nice. Eita, onde é, que esse foi? Esse também, ó. Caraca, velho. Beleza, e aí? Ah Ué? É bom, tá bom, tá ok mim... é. Tá bom Olha o efeito, olha o oh, efeito Deus, é? Da hora Que da hora, véi Muito doido, muito doido Legal que apareceu um sinal no chão ali quando ele foi invocar aquele é... portal e tudo. Olha que da hora, mano. O efeito. Louco, louco. Olha, olha o foguinho Gostei. verde no machado dele. É, ficou tá, tá um efeito da hora, né? Nossa, tá, tá muito bonito, original. cara. Muito melhor. Olha o da, da, da flecha, mano, que da hora. Olha que louco, velho. Assim, Ó, execução mais ou menos, né, mas... Pô, eu gostei, cara. Eu o, gostei. O, o, o, o efeito eu achei da hora. O efeito eu achei bem da hora. Ô, oh, o Rotaro. Eita, o que ele tá fazendo? Nossa senhora! Caraca, mano. Da hora, da hora. Gostei. Que louco, Uai! Essa, essa carinha do Rotaro ali, mano. Que isso? <risos> que, que carinha estranha, mano. Parecia. É? <risos> Opa. Hein? Caraca. Da hora, velho. a jaca do espeto ali. É, ué. O Romanzinho Ficou foi lá pro confuso, espetinho. Né? Que da hora, velho. Os caras são muito criativos, na moral. Eita, entrou. entrou, entrou. Que isso? Ô, oh, louco. Ele pegou o cavalo daquele é cara do Sekiro lá e passou por cima. É, pode crer. O guiobo, né? Giobo, isso. Ó, oh, Jackson. Ah, que da hora. É clássico, hein? Esse, mano. Da hora, da, hora. da hora, muito foda, Pô, muito bravo. foda, nossa senhora. Ó, vamos ver, Jackson de novo, eita oh. nós de novo, classicaço. Da hora. Nossa, velho, uma coisa que me chama muita atenção, assim, nesses fatalities que eles estão apresentando pra nós, por mais que a maioria sejam fatalities que a gente já conhece, que a gente já viu e tudo, é o quanto eles estão bonitos, mano Sabe, mesmo assim, porque... E alguns até estão re... tão melhor trabalhados, vamos dizer Porque eles pegam ali os que a gente já conhece e adicionam aí nesses sprites essas melhorias que eles estão fazendo gráficas ali para nós, né? Poder ficar mais bonito, mais aparente os efeitos e tal, a iluminação, partículas ali, dá para a gente poder ver que é melhor trabalhado. E aí fica ainda mais bonito do que a gente lembra ali nos clássicos, entendeu? Muitas dessas fatalidades, além de algumas novas que eles adicionaram para alguns personagens conhecidos e também de personagens que são da era 3D. Que eles trouxeram para esse sprite de, do clássico, assim, né, Alan? É muito da hora, velho. Eu notei ali que em alguns frames ali deu para perceber, ficou meio nítido o recorte em volta da imagem ali e tal, que é uma consequência aí de ter feito essa ampliação gráfica, né, na parada, no, no Photoshop ali e tal. Provavelmente foi tratado no Photoshop nessas né, imagens, para não ter perda. Né, quando você aumenta o tamanho do sprite e tal Porque ele mudou a resolução, né? ele pegou um negócio que era desse tamanho e aumentou ali E fez um monte de trabalho em cima para ficar com essa aparência de, de HD Pois é mano, muito da hora mesmo Então meus amigos, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho com esse compilado Tem mais, tá? Tem mais fatalidades ainda Tanto do Defenders of the Earth quanto do New Era ainda também Que a gente ainda não trouxe pra vocês Então se vocês estão curtindo esses conteúdos aqui Desses compilados, com as fatalidades que a gente tá trazendo pra vocês Deixa o feedback aqui no comentário Se vocês querem que a gente traga mais pra vocês aí também, entendeu? E já aproveita aí, mano Pra poder deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal A gente vai ficando por aqui Um beijo pra todo mundo aí Até mais é? VAMOS!